Onde está o Wally? Versão brasileira, Albert Vírus. Está um belo dia para ficar em casa. Será que a gente consegue descobrir aonde está o Wally? Ah, olha ele ali. Andando na rua no meio da quarentena, Wally. Se esconde não que tá fácil de te achar. Não tem ninguém na rua. Você não sabe que tem que ficar em casa? Ei, não me deixe aqui falando sozinha, não. Ué, Wally, tá fazendo o quê na rua ainda se você trabalha com internet? <risos> que é isso, jovem? Pra que essa grosseria toda? Ô, oh, essa mão aí na porta! Depois você vai enfiar a mão na cara! Ah, tá usando máscara agora, Wally? Você tá se sentindo bem? Porque você tá com uma carinha de doente... Opa, se o que eu ouvi! É tosse seca? Agora eu entendi essa sua máscara. Aquela hora você não lavou a mão, né? Pera aí, você tá respirando bem? Tenta aprender essa respiração aí pra gente ver quanto tempo você aguenta. Devia aguentar mais, o Wally. Você não fuma. Já parou pra medir essa temperatura aí pra ver se você não tá com febre? E aí? Quantos graus? 40 graus? Porra, Wally. Vai pro hospital. Vamos ver aonde está o Wally agora? Ah, ele tá ali, lavando as mãos no banheiro. Olha, passou vários dias andando pela rua como se nada tivesse acontecendo e mais duas semanas de quarentena e agora você tá ensinando seus seguidores a lavar as mãos? É, tá certo. Faz bem. Mas vê se lava isso aí direito então.